que estarão conosco. Tenho o prazer de apresentar Alejandro Costa, coordenador de P&D do LACNIC, também Wesley Correa, CEO e founder, fundador de Teleconsultancy Training and Services, e José Cotua, gerente geral da tecnologia Cineon Company do Chile, que, estarão, que estará nos acompanhando de forma remota. Sim. Gostaria de dar as boas-vindas e passar a palavra para o Alejandro, que fará, é, apresentará o tutorial. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Sandra, pela apresentação. Estamos um pouco atrasados, mas faremos o melhor para que o tutorial seja fantástico. Gostaria de compartilhar a tela, se possível? O que está aqui não é o que eu gostaria de mostrar na tela, mas vamos falar em primeiro lugar. Será que podemos compartilhar no Zoom? Bom, bueno, vou falar um pouquinho sobre o que é o tutorial do dia de hoje. Ok, vou falar um pouco sobre o tutorial do dia de hoje. Vamos nos focar no IPv6, algo que já estamos falando há vários eventos, mas sempre gostamos de adicionar algo, fazer algumas modificações e melhorar também dos a partir dos comentários que ouvimos depois de cada curso. E vamos dividir da seguinte forma. No início, vamos conversar sobre uma característica muito interessante para poder rotear prefixos de IPv4 e tráfego de IPv4 em redes, onde o centro da rede é o IPv6 apenas. Sei que é um tema que muitos já devem ter ouvido, quando falamos com túneis, IPvS, mas vamos fazer de uma forma nativa, que é algo que se está popularizando, mas é um documento que está publicado na IETF já há vários anos. Mas... Pouco a pouco, os fabricantes estão incluindo isso no sistema operativo deles. Vamos tentar acompanhar com uma demonstração para que todos possam ver. Vamos compartilhar também falar sobre outro tema que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é que os centros de dados, que são comuns hoje em dia, estão crescendo da sua origem em IPv6. Isso, claro, traz muitos benefícios. Muitas empresas no mundo já estão fazendo isso, que o data center seja de IPv6, mas falta essa conectividade aquelas pessoas que trabalham apenas com IPv4 para que possam navegar e abrir as páginas web que estão nesses centros de dados. E, para terminar, no dia de hoje, vamos ter um tema muito interessante que pela primeira vez estamos adicionando neste tutorial, que se refere basicamente a a provisão de IPv6 em redes 10 de POM. Estou interesse... interessado em adicionar isso, momento, el... é única... que o, o... instrutor José Cotua vai apresentar. Ah. A Correa, é... Aqui temos o Wesley Correa também, não consigo ver ele agora, mas com certeza ele vai aparecer, eu. e eu também vou estar aqui hoje. Thank Vale, muito obrigado pelo apoio técnico recebido. Bom, bueno, então vamos a, a conversar. Obrigado pelo apoio técnico. Vamos conversar um pouco sobre o roteamento de tráfego em IPv4 em redes que são apenas IPv6. Há muitos anos já, um tema que não é bom é o fato de que podemos publicar prefixos IPv6 em uma sessão BGP que está estabelecido em IPv4. Posso ter a sessão BGP com um amigo e entro nessa sessão BGP estabelecida em IPv4 com prefixos IPv6 e uma sessão BGP e anunciar o um prefixo IPv4. É completamente válido. O BGP a... consegue dar o apoio, mas é horrível, sinceramente. Então, por favor, não façam dessa forma. Não devemos fazer isso porque se queremos arrumar alguma coisa amanhã e um prefixo que talvez não está presente vamos ter muitos problemas. Para fazer isso, este era o procedimento realizado com mais ou menos palavras, mas era assim que funcionava com a sessão BGP. E dizemos que íamos fazer em IPv4, mas com prefixos IPv6. Eu consigo fazer isso, vou passar pela guia de rota e então, ele vira IPv4. Tem todo tipo de suporte pelos conceitos de BGP e NRRI. Para modificar os valores e conseguir fazer. Era uma opção dentro do grupo de DCs operation. E fizeram uma pequena enquete de como estavam fazendo isso os operadores. As sessões BGP disponíveis, se começavam a usar com IPv4 ou em base a IPv4 e se iriam anunciar isso na IPv6. E 99%, 99 por sorte realizavam da forma correta, havia apenas uma organização e, entre aspas, comete a loucura de anunciar prefixos sobre o um protocolo que não é o correto. Antes de continuar, gostaria de comentar este livro, talvez alguns já conheçam, BGP in the Data Center, na Centro de Dados, porque muitos dos conceitos se encontram aqui. É um livro pequeno e é fácil de ler. Para entender o resto da conversa, vou fazer alguma descrição de algumas pequenas coisas no mundo do BGP. Existem quatro mensagens, Update, keep alive notification, open. Open é o início da sessão, abre uma conexão TCP. BGP co consegue se correr sobre TCP. Temos uma mensagem que é update, que apesar do nome, não apenas anuncia novos prefixos, mas também pode confirmar um novo caminho. Se eu mando uma mensagem. De update, é para dizer, também posso dizer que não conheço esse prefixo. Uma mensagem que também existe nos protocolos é a mensagem Keep Alive. Então, o que fazemos é que eu vou estar sempre mandando uma pequena mensagem, estou aqui, estou aqui, estou aqui, de tal forma que a sessão BGP esteja sempre ativa. Existe uma mensagem que chama Notification, e, claro, o seu nome indica que é uma notificação, geralmente é uma mensagem negativa, uma mensagem ruim. Muitas vezes, essa notificação leva a ter que resetar a sessão. Portanto, é negativo. Outro conceito que todos tenhamos aqui são as AFIs. Inclusive, quando falávamos da sessão BGP em um protocolo, pronunciar outro ou mesmo, falávamos de AFI, os identificadores da família de endereços. E existe outra mensagem também, outra família, que se chama SAFI, S-A-F-I, que seria a mesma coisa, mas subsequente, ou seja, identificadores de família de endereços subsequentes. Aqui está o AFI, IPv6, e leva a, AFI, a SAFI, Unicast. Essa é a forma em que BGP vai dizer Estou comunicando. Estou aqui. Estou passando os slides. Não se preocupem. Estou falando do próximo. Não é que. Não estava avançando. Enfim, no mundo BGP, existem alguns valores que eu acho importante ter. Essa questão do AF e do SAF, que seria identificador de família de endereços e identificador de família de endereços subsequentes. Com essas duas variáveis, sou capaz de dizer, vou transmitir um pacote, um prefixo ipv PV4, que são múltiplos ou únicos. Começamos a ter uma quantidade de AFs e SAFs gigantescos e é devido a essa flexibilidade oferecida pelo MGP, BGP. O BGP é o de protocolos. Então, como funciona este tema que vamos ver do roteamento de tráfego IPv4 em redes que são IPv4? Apenas. De forma resumida, vocês podem ler. É importante ler sobre isso. Mas eu quis resumir em três passos. O primeiro, os peers enviam RAs, ou seja, publicidade do, de router. Lembramos que os RAs é um pacote que os roteadores enviam de forma frequente. O segundo passo, negociamos as capacidades. Vamos falar também do que são as capacidades. E, finalmente, estabelecemos a sessão BGP. os RA, só para que tenhamos isso no radar, um pacote de RA, são pacotinhos, eh, estamos falando de NTP, Never in Discovery, que vai enviar esse roteador, comunicar esse roteador com a rede permanentemente mundo que no mundo dos nerds tem uma piada que diz que um router se sente tão orgulhoso de ser router que passa falando para todo mundo que eu existo, eu existo, eu existo e é isso o que ele faz com este pacote, esse RA como tal, ele inclui informações de forma tradicional como estamos auto configurando nossos dispositivos na rede, na rede temos os roteadores que mandam os RAAs que inclui o prefixo e mais alguma informação, o celular do amigo recebe e se auto configura. Isso manda R.A. Se você sabe qual é o valor da rede, é sempre assim que se vocês verem assim, ele leva do primeiro passo. Sempre no segundo passo, temos a negociação de capacidades. Vamos resgatar um pouco o conceito das capacidades e capacidades do BGP. são o que o Router anuncia seus filhos BGP para informar as características que ele pode admitir. isso eu comparo com os idiomas. Provavelmente o amigo fala cinco idiomas, um, mas ele fala três, então ele vai poder se comunicar em francês, português e inglês. Se o amigo também falava chinês ou também espanhol. Com essas duas línguas não vão poder se comunicar, então é isso mesmo que eles fazem, o, o Walter vai falar, olha, eu posso suportar isso, a SN de 32 bits, então todos os SN de 32 bits eu também, então podemos conversar sobre isso. Eles vão falar, eu posso fazer o um roteamento de tráfego IPv4 e ipv 6 Eu só vou passar meio rápido. Porque isso é o que aconteceu com a Eliana, deu o valor de 5 ao conceito do qual vamos falar hoje do Extended Next call, Hop Encoder. <risos> Bom, a sessão é BGP. Muitos já devem conhecer, ela tem os roteadores, eles tragam os parâmetros. <risos> Depois passam os APBGP. O router vai passar toda a tabela BGP. Lembrem que a tabela BGP não é necessariamente uma tabela de roteamento. É basicamente uma tabela de roteamento, desculpa. Aprender uma série de prefixos e passa para algoritmos, que é o que vai colocar na tabela de roteamento. Okay. Referente ao AP BGP, Vamos ver algo semelhante na demonstração, vamos ver que quando um router anuncia um prefixo, o router que recebe vai continuar anunciando aos de demais pêner subindo. que vocês podem fazer perguntas, se quiserem, antes de entrar na página do demo, podem fazer perguntas, tanto as pessoas que estão aqui na sala, como as pessoas que estão aqui. Toda então, as perguntas, por gentileza, façam por meio do do que ou perguntas e respostas. <risos> Muito bem, este é o modelo que vamos fazer hoje, a demonstração do vamos fazer hoje. Essa nuvem que visualizamos são três roteadores, router 1, 2 e 3, con conectados os PCs, um ao router 1, outro router 3. E essa rota é totalmente ipv O que vamos fazer nós? Então? É 4 vamos conseguir atingir no PC1, ao, ao, ao outro PC. E, e, obviamente, o IPv4 vai fazer o roteamento sem maiores dificuldades. Então, vamos fazer vamos fazê-lo usando a característica que estamos usando agora. <risos> Vamos fazer a configuração tá? do primeiro roteador. Tá, eu tenho aqui, uma, ó, é aqui um, isso que me possibilita fazer uma configuração IP, uma espécie de cola que eu tenho, e os outros roteadores são as coisas semelhantes. Isso no Walter 1. Vamos nos posicionar rapidamente. Aí o Walter que está mais do lado esquerdo. Estamos usando o FNN para o roteamento. Mas, mais uma vez, antes de vir para a, a, a quantidade de vendors que já estão implementando este mecanismo, todos os grandes e vários pequenos já conseguem fazer isso mesmo. Então, o que temos nós aqui nesse rotina? Temos as interfaces, temos a np a s 3 e a 8 e a s 8 que é a CPC, mas vejam que para cima tem totalmente a, a única coisa que vemos é um endereço para vocês aqui, ó então, tendo feito isto vamos então fazer a configuração aí do equipamento e já vamos entrar no RFR. Vamos configurá-lo como qualquer outro roteador. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem FRE. Vamos falar que é o Router BGP mil Eu gosto de usá-lo porque é um SN privado. E, adicionalmente, é o Router. Em termos gerais, eu sempre. Eu sempre gosto de identificar o Router ID de forma estática, explícita, como vocês podem chamar, pois sabe que se a gente não fizer dessa forma, o Router poderá ter dificuldades com o algoritmo para o terceiro Router ID amanhã mudar, vamos poder ter alguma dificuldade com a rede. Obrigada. <risos> Também vamos falar uma roteada. No BGP e BGP Requires Policy. Isso aqui eu gosto cada vez mais que está bem implementado nos provedores. Que, quando a gente fala para o BGP, anuncie este prefixo, faça isso, cria a sessão BGP. Ele fazia automaticamente. Hoje, por questões de segurança tá? e para evitar inconvenientes de anúncios, os equipamentos pedem que obrigatoriamente tenha alguma lista de, de, de características ou do que tem que ter possibilidades do que pode fazer. Então, aqui a gente vai enviar os pares, vamos ver os vizinhos, os neighbors. Em geral, estamos acostumados a criar o vizinho com o endereço IP. Mais um pouco, vamos lembrar que os protocolos eram, faziam que os descobriam se auto-descobrissem, mas sabemos que no BGP não é assim, é a Ionecas. Então, tem que falar de um vizinho para o outro, tem que falar de vizinho o vizinho sou eu. Tudo isso é feito manualmente no Unicast. Neste caso, não vamos fazer assim. Ele vai poder descobrir os vizinhos sem ser é fácil. No entanto, o tráfego vai continuar a ser Unicast. Isso nem é uma limitação de bgp mas de TCP e passá-lo para Multicast seria muito complicado. Mas não é possível. Então, a gente vai falar que o vizinho é a interface NP0S3. Então, o que foi que fizemos para o último comando? Estamos falando da mesma forma como a gente fazia. Tradicionalmente, tínhamos uma configuração global onde a gente assinalava as interfaces, os vizinhos com os quais queríamos que falasse. Depois, entrávamos no Address Family e ativávamos os vizinhos. E a que vamos fazer exatamente a mesma coisa com a variante dos comandos. O que falamos aqui, que nessa interface NP0S3, vamos procurar vizinhos que estejam em sistemas autônomos externos. Então, vamos falar IBGP e não IBGP. E é o, o outro comando muito importante de colocar aqui é das capacidades que vão falar. Das capacidades que precisamos que ele fale, que é o Extended Next Hop. Vamos ver aqui. Que é o que estabelece o RFC, que inicia no título 5549, que agora é para 8950. Então, depois vamos entrar no address family IDB4. Apesar de que o vizinho, o vizinho nem está falando em IPv4 e IPv6, mas nosso interesse é levantar a interface. No address family IPv4. E vamos atribuir no mais, que é o comando mais, quero distribuir connected. Por que vamos falar de distribuir connected? Devemos lembrar que nesta interface, temos IPv4. Essa é uma forma de falar aos vizinhos, com os quais vamos falar o é e vamos se autodescobrir. Você vai redistribuir o O mundo IPv4. O que acontece por trás? Vamos fazer um demais roteadores. Este Walter já está aguardando RAs deste equipamento. Já neste momento, o Givaldo está guardando RAs dos equipamentos conectados, que neste momento seriam somente os de cima. E vamos fazer a mesma coisa do este. Vamos pedir que ele fale sua capacidade de gestão da Netspop, pela interface, pela interface neste caso. E quando ele receba um RAs, ele vai saber Certo, aqui tem o RA, eu vou acrescentar automaticamente como seu vizinho. E vai tentar falar com ele de forma automática. O roteamento, que é importante, vai ser no livro. Por que é que isso pode se fazer? Vamos fazer uma breve pausa nos comandos. Quando roteamos, no final, se a gente encontrou uma rede LAN, Vamos imaginar, assim, rapidamente, IPv4, como eu vou fazer o hotmail com os endereços físicos aqui, Vou macacos. Se eu sou o hotmail, e ele me manda um pacote, eu sei para onde mando, o próximo saldo, como é que eu mando, eu mando no nível de macacos. No mundo de IPv6, vai fazer a mesma coisa, vou conhecer o endereço linklocalbroters. Temos... Mas, quando eu disse, na minha tabela de rotina, vou saber que eu estou assistindo o 4, Vou encaminhar a Taulin local que tem também uma CADRES. Por isso, que isso funciona perfeitamente. Então, o que mais que temos? Vamos fazer o resto. Fazer um pouco mais rápido para termos tempo. Escuta Escuta bem? Okay. Consegue me ouvir? Ok. Em el router 2 tenho basicamente o mesmo. Este... No router 2 tenho quase a mesma coisa. Ah, este seria o três. Tenho IPv4 em uma interface, IPv6 na outra. Quero ver onde tenho IPv6, é na ENP0S8, então vamos fazer algo similar. Terminal de configuração, router BGP 65003. Aqui teremos o ID do router. BGP router ID, que basicamente é um campo que se chama ID. Dentro da mensagem Open do BGP. E vamos pedir que não peça políticas. E o vizinho definimos que é np 0 s 8 E vamos falar EBGP por aqui. Também vamos dizer... que a interface terá a capacidade de estender o AdHop. Vamos com a família IPv4. Aqui temos o vizinho. Aqui é idêntico a como muitos de vocês já estão acostumados a fazer. E vamos dizer também a redistribuição conectada. Se queremos ter certeza que qual é o connector que vai comunicar, podemos dizer, por exemplo, mostrar a rota IP conectada. Essa é uma forma de saber antes o que eu vou estar redistribuindo. Vai redistribuir tudo o que tenha aqui no C. Passamos, então, ao router do meio. Isso foi relativamente rápido. O que configuramos agora, que fizemos rapidamente, foi este. Dissemos, redistribua as redes conectadas e você vai fazer isso mediante esta interface. E é isso. E no R2, que é um equipamento que apenas tem IPv6, ele vai poder rotear tudo de uma forma ótima. O que eu gosto desses mecanismos também é que já estamos falando de economizar IPS. Lembremos, em uma rede dual stack, ou com duas pilhas, funciona perfeito. Vocês conhecerão as redes, as necessidades que cada um tem, mas, tradicionalmente, eu preciso fazer a manutenção de duas pilhas, da IPv4 a IPv6, o que... Por trás existe grande quantidade de trabalho, porque eu preciso manipular a questão da segurança, os serviços, tem que fazer uma manutenção a cada serviço. Funciona muito bem, é verdade, mas dependendo da rede, às vezes quando são redes muito grandes, etc., pode também trazer muita complexidade, muito trabalho. Se depois eu também passo o, o core do roteamento a IPv6, é apenas uma pilha, apenas de IPv6. Este equipamento. Estamos no router 2, no do meio. Tem apenas IPv6. E vamos com a sua configuração. Já de BGP. Já de BGP. Basicamente, é mais mesmo. Estamos vendo aqui que é mais do mesmo. São os mesmos comandos. Com a diferença de que no Router 2 eu não tenho que redistribuir nada. Eu não preciso redistribuir IPv4. Vamos esperar um segundo. Já vou entrar nos outros também. Okay, vamos, a router brevemente. vamos ao router 1, um, rapidamente. Gostaria de ver este pedaço. E aqui já podemos ver a beleza do Extended Next Hope Encoding. Estou no router 1. Um. Olhem. É um 2IP route. Estamos mostrando o roteamento. Temos a sede conectado. Que é a 10.1.1, ou seja, o router 1, essa IP está configurada em uma das interfaces. Mas o bonito aqui é que, por BGP, estamos aprendendo a 10.3.3.0/24 com a distância administrativa de BGP que é 20, mediante uma rede local. Não temos tempo, mas se eu vou ao router 2 e vejo a. Em local que vai receber, vamos ver que vai corresponder. Uma pista no VirtualBox é mostrar que a 222 aqui é o roteador 2, o router 2. A interface, o peso e há quanto tempo? 2 minutos e 44. Olha que interessante, que bonito que foi isso. E para finalizar esta parte, vamos fazer um pin de um PC a outro. Este, estoy in PC2. Estou aqui. Na PC 2 Vamos ver se si le PC. Vamos ver alcanço o PC dois. OK? Estou chegando de forma perfeita. Este roteamento está acontecendo dentro dessa nuvem que é apenas IPv6. 10, 15, 20 routers, e poder alcançar, não é necessário colocar IPv4 no equipamento, nem nada, é um roteamento nativo, sem overhead, overload dos pacotes, é apenas usar um túnel de 20 bytes ou 40 bytes, nada, não precisamos de nada, é nativo. Vamos então para o PC2, e faço um TCP dump. IENP0S3. Um yes, não, não, não vamos ter tempo de fazer absolutamente tudo. Ah, é Vou repetir o pin. Okay. E, vemos que o está e vemos que o pacote está chegando sem nenhum problema. Não é que estamos vendo. Ah, olha, o IP da PC1 é o 10.1.1.2. E vai chegar com outro IP? Eu preciso manter um registro? Nada. Essa vai ser a primeira parte deste pedaço do curso. Depois agora vamos falar de outro tema. Mas quero que vejam isso. E talvez seja produtivo para vocês, que vocês saibam que existe. Aquelas pessoas que têm equipamento precisam revisar essas características, esses levantados que existem nas redes, inclusive existem vendedores muito grandes que já têm alguns anos realizando isso, então é questão de ser mais fácil com essa IPv4, IPv6, mais consumo de memória, e é verdade, mas devemos reconhecer que existe IPv6 hoje que é bem leve, mas o desempenho é melhor, então, não é necessário reclamar. Antes, Temos alguma pergunta sobre isso antes de falar de Nata 64 ah, Olá, Ale, bom dia. Você acha que isso poderia... Por exemplo, invertir a necessidade para usar IPv4, por exemplo? O áudio não está muito bem. Você pode repetir a pergunta? Ok. Você acha que essa característica poderia ser usada, por exemplo, em um ponto de intercâmbio de tráfego para eliminar a necessidade de usar o IPv4 público em uma land peering? Nossa senhora, que pergunta... É ótima a pergunta. Eu li vários documentos sobre isso, mas não vi nada que falava sobre XP nesse mundo. Deixa eu pensar um segundo. Porque se existem contas e todos, apo todos fazem o suporte para essa característica, já estaria para funcionar. Olha, não encontro nenhuma negativa para essa resposta. Estou tentando ver... Dizer, estou tentando dizer não, mas acho que é válido. Consigo imaginar usando uma XP, mas não sei de, de ninguém que faça isso. Em data centers, claro que sim, em redes, mas em uma IXP particular, desconheço. Talvez seja uma boa alternativa para economizar endereços. Sim, é bom, é boa pergunta também. Sabia que o Ariel já ia chegar com algo contundente, mas ok, obrigado. Passamos então a falar de outro assunto. Ok, agora sim vamos a conversar de 64 DNS64. Agora sim vamos falar de NAT64 e DNS64. Gostaria de que prestassem atenção, porque muito do que, vem... muito do que vamos ver e vamos falar agora vai depender de três conceitos bem claros. O que é NAT64 e o que é DNS64? NAT64 é um mecanismo de transição, especialmente desenhado para clientes IPv6. Vamos ter isso em consideração. Tenho uma rede IPv6 only. Resolve o problema apresentado quando o cliente de IPv6 apenas querem estabelecer conexões que saem de TCP, UDP ou ICMP ao mundo IPv4. Vamos falar um pouco mais rápido uma rede de IPv6 apenas e quer, quer chegar a um destino que é IPv4 apenas. Nesse cenário, isso pode ajudar muito. Porém, quando o que eu vou falar aqui são os conceitos. Quando, por exemplo, o Wesley Correia vem a falar de IPv6, então, isso vai ser importante. E o DNS-64 é outro mecanismo de transição que, tradicionalmente, vem acompanhado de NAT64, ou seja, a DNS64 acompanha NAT64, e já vamos ver por que isso acontece, ok? A NAT64, o DNS64 é uma tradução no nível DNS que opera como complemento para permitir que os clientes IPvC-only sempre tenham resposta a 6 Se ele quer chegar a um destino que é IPv4-only no DNS, como consigo fazer isso? graças a DNS-64, porque se eu encontro uma rede de IPv6 Only, não quero ter uma resposta IPv4, porque eu não vou alcançar. E é aí onde o DNS-64 participa e faz a sua mágica, que vamos ver em mais detalhe. não se preocupem. Aqui está a ativação do mecanismo, indiscutivelmente é o agotamento iminente do espaço IPv4, existem poucas IPv4 para usar no ISP. Então, vou economizar um pouco na IPv4, porque não vou ter endereçamento IPv4. Crescimento de clientes e plataformas de SP em IPv6 vão algumas aplicações e sites que ainda não funcionam em IPv6. Mas existem muitos sites na internet que não têm o suporte para IPv6. Então, o que acontece com a questão da tradução? Em termos gerais, sabemos que um dispositivo IPv4 não pode falar com o um dispositivo IPv6. Só IPv4 ou só IPv6 não pode se comunicar, a linguagem que eles podem conversar não serve. Então, o que, que nós vamos fazer com este mecanismo? Nós precisamos traduzir o datagrama na camada 3.0. No nós Eu preciso traduzir esse pacote IPv4 para o pacote IPv6 e vice-versa. O pacote IPv6 transformado no IPv4. E aí é quando o NAT64 participa. Aqui temos um pequeno exemplo. Do lado esquerdo temos IPv4, do lado direito IPv6. E vemos, por exemplo, o que no nível da depois tem a marca Andres mantida perfeitamente na camada 3, sem uma tradução, e porta e dado eh, se mantém, isso pode ser transportado em Câmara 3. Coisas importantes, o NAT64 só traduz de unicast, estamos falando da maioria do tráfego, os usuários depois podem compartilhar em ipv 4 públicos, se eu tiver uma rede que aí é para vocês onde, e precisam sair, sair para a internet para o nome do senhor, vou finalmente precisar também o endereço IPv4 público. Posso ter traduções estáticas, isso me interessa. Eu posso ter um endereço IPv6, para o endereço IPv4 de forma estática, da mesma forma como eu tenho o NAT44 de forma estática. Esta parte aqui me interessa assim, para a gente se deter. Em geral vou usar este prefixo de 96. Por quê? Porque o endereço IPv4 tem 32 bits. 96 mais 32 me dá 128, que é a extensão de uma um endereço IPv6. parte do DNS, é que é muito importante, os nós devem crer, os nós IPv6 ou devem acreditar que algum destino IPv4 pode ser atingível por, como, por meio de IPv6. Isso é, se eu tenho uma rede IPv6 ou e me traduzem no meio, eu não preciso saber disso. E se o destino é IPv4 ou também não preciso saber. Eu preciso que ocorra uma mágica no meio, e que me mostra o dispositivo remoto com a CPV-6, como sou eu. Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho uma rede para vocês, abaixo a esquerda, vou fazer a Aqui vou abrir o example.com, vou ao DNS64. O DNS64 as recursividade. Aqui. Buscar o dns autoritativo, por exemplo, ponto .com, traz o um endereço IPv4, isso é bem claro, né? aqui é onde temos as dificuldades, como é que esse endereço IPv4 vai ser entregue ao host IPv, IPv6 only. Não posso, porque então eu tenho que fazer alguma coisa. Tá? E é por isso que aí aparece o DNS, o Zambuado está ali, e ele vai, no, no, no jargão do DNS, o Zambuado se conhece, vai sintetizá-lo, vai pegar a resposta do Zambu.com e vai sintetizá-lo no endereço IPv6. E essa é a resposta que, e, ultimamente, o Roço vai receber. Depois, quando o usar IPv6 only quiser atingir o example.com, vai fazer acreditando que são atingidas de IPv6 e tudo vai ser perfeito. O que acontece aqui? Aqui é muito importante que o NAT64 e o dns 64 sejam configurados de uma forma, vamos dizer, complementar. Isso é. É preciso que tenha muitas informações entre os dois. Posso ter uma caixa de DNA, 64 por um lado, outra de DNA, 64 por outro. Mas eu preciso que na adição, <risos> que quando o destino, neste caso, 64 por F9, quando o pacote for sair, ele vai acontecer que quando seja este destino, de eu tenho que remover a primeira parte do endereço, os primeiros 96 bilhões, dos últimos 32 bits ação de um endereço IPv4 traduzi-la corretamente para chegar no mundo IPv4. Então, quando eu falo que tem que ser complementares, é que a resposta do dns 4 tem que bater com o tráfego que vai passar pelo router. É um voucher comum, simples, que pode fazer o Nath 64, mas talvez não. O que eu quero falar é que se para aqui passar um destino que não bate, esse destino não bate, é o 64 9 ele vai falar que este tráfego não vai passar pelo Nath 64 e não tem que remover os primeiros 96 bits, pegar os 32 bits restantes de passar por um nativo outro quadro, mas basicamente ele vai poder chegar por ter esse conhecimento. O exemplo que tem aqui é um com a Câmara, o TCP, estamos mandando o TCP sim, você recebe o TCP AC. E finalmente viria um AC. Eu, aqui eu tenho... Tem uh, mais alguma demo? Um, sobre isto. Se agora alguma pergunta a esse respeito, avisem-me, por favor. Bueno, mientras llegan ya estoy, oh, en estoy levantando o apresentar. Temos que quando a eh, primeira parte da apresentação, neste caso não é preciso que o barbom seja MPNS, a resposta não, não é necessário, eu vi, tentei mostrar, ali não, então, vocês não falam MPNS, não tem nenhum tipo de configuração MPNS, Pergunta perguntar com o backbone do MPNS, pode-se usar 6VPA ou 6VPA? Sim, pode usar, eu vi mais 6 vb mas pode-se usar para fazer a produção. Se nosso pacão de está em MPLE, é assim, discutido. muito respeito. É é assim. Também pergunta a Maiorga Elias: qual método é mais recomendável, sabendo que o NAT distribui um pacote para mão a... um outro? Seria o 464-X-LAT? O 464 x é um mecanismo que, do qual nós gostamos muito, é, a gente viu muitos, é, as suas operações, está muito implementado no mundo. E eu, pessoalmente, eu gosto muito dele, mas eu não gosto de dar uma resposta assim muito autoritária, porque cada rede é diferente. Vocês conhecem só a sua rede, o que tem de bom, o que tem de errado, os dispositivos. Então, antes de colocar um 464XLAT, tem que verificar que o suportam. Mas é um mecanismo excelente, perfeito, que podemos recomendá-lo perfeitamente. são perguntas que vão chegando via Zoom, aqui temos a Manuel Teixeira pergunta, uma pergunta que eu, eu gosto muito, pode-se usar Ju como tradutor de IPv6 e IPv4 e redes de IPv6 Sim, totalmente, Nos inícios do Ju, nós realmente adoramos o funcionamento do Ju, fizemos cursos, webinars para usar o jogo para traduzir de IPv4 para IPv6, sempre. De fato, nós recomendamos altamente. Adoro que tenha feito a pergunta, porque eu vou fazer a demo. Uma coisa que não é Joom, pergunta, eu recomendaria fazer no jogo Só um pouquinho, para compartilhar. Okay. muito breve essa é uma rede muito simples. É, mas que para o exemplo, do lado esquerdo temos um computador, que aí é para vocês One, nessa rede está, e do lado direito temos um outro computador IPv4, e temos o tradutor aqui desse lado, usamos um dos dois lados, um saia, mas um Ju, assim, de olhos fechados, funciona perfeitamente independentemente do software, o que importa é o conceito o que vocês têm o conceito. Então, este senhor que está aqui é da Esse senhor é o 64 e vamos atingir essa rede para vocês. O OnlyCommerce, ele tem uma interface que vai para a internet. Tem essa perna que para o DNS, para que ele possa sair para internet e veja a recursividade e que funcione realmente. E não é só um laboratório funcionando, montando para isso. Vamos começar do lado esquerdo. Então, computador, não tem muita coisa a explicar, mas eu vou Bueno, en el PCC hay un pedacito que me interesa explicar. Bueno, aquí tengo una parte que yo quería explicar para que pasamos entender lo que estamos haciendo aquí dentro. script que tenemos que ejecutar para algo, gracias a la interfaz que vamos levantar. Y vamos colocar el endereço IPv6, solo IPv6, vemos que está en IPv6. Acrescentamos uma roda estática, uma roda por padrão, e aí era onde eu queria. Vamos falar qual é o servidor DNS do computador, como se faz no mundo Linux, em uma rede ser tem um arquivo de texto onde a gente configura os servidores DNS que o documento vai, vai usar então estamos falando vai usar o DNS servidores a 2000, 2008, 2004, 2001 por que fazemos isso? porque queremos que seja um servidor que faça a NAT64 essa é a parte importante deste pedaço vamos fazer Aí ficou configurado. Se revisamos o arquivo, barra etc. barra vemos o servidor DNS utilizado. Isso vai corresponder, se olhamos o diagrama, com o router no meio. Vamos, então, configurar o router do meio. Aqui temos duas interfaces, uma com IPv4 uma com IPv6. E uma recebe como cliente para ter conectividade. Bem, como cliente do VirtualBox, vai poder ter conectividade à internet. Então, vamos dizer. Bash. Vamos ver se tem conectividade com a internet. Ok, perfeito. Okay, perfeito. Aqui, aqui temos várias coisas, vou explicar o máximo possível, porque temos seis minutos antes do almoço, mas temos tempo. Ok, o que vamos fazer aqui? Quanto à IP, já explicamos que existe conectividade, do equipamento. Também temos alguns scripts que fazem o seguinte: vamos falar desse pedaço. Isso que esse programa faz, não vou me deter tanto aqui, porque além do programa, o que me interessa é o conceito. Estamos fazendo aqui com Taiga, ele vai criar uma interface, Tum que é uma interface lógica no Linux. Estamos setando uma interface que chama NAT64, estamos fazendo o um endereçamento de IPv4, se não, não terei a documentação do Taiga, vai ser exigida para criar essa mensagem e definir se é necessário. Então, aqui temos a interface NAT64, e umas rotas pelas interfaces. Essas rotas, novamente, são as que devem coincidir com as respostas que deu o DNS-64, porque o que me interessa é aplicar o algoritmo, tirar os primeiros 96-bits, ficar com os últimos 32-bits, em base ao, quê? ao que eu tenho no DNS-64, que tem que fazer um match, um mateamento com o NAT-64. Então vamos executar. Aqui estamos na última linha. A última linha, basicamente estamos reiniciando o serviço. de bytes de bind, porque. O Binds tem funções internas que são capazes de reconhecer algumas interfaces novas que existam e modificação dos endereços IP das interfaces. Mas como eu estou adicionando interfaces e mudando endereços IP, recomendo sempre reiniciar. E no PC, desculpem, no web server, no servidor web, Aqui o Web Server, que é apenas IPv4, colocamos uma rota estática. Vamos ver se isso funciona. Vamos ver algumas coisas. A ideia aqui é alcançar um serviço que eu tenho no meu domínio, acostasite.com, que se chama IPv4. Não estou alcançando, e é isso que eu queria mostrar. O que está acontecendo aqui? Rapidamente, se vocês testam isso no seu PC, não vai ser por uma questão de tempo, mas vocês vão perceber que se vocês olham, ipv4.pvc.com não tem... Redicionamento IPv6 assignado. E aí, onde vai ser a mágica? Eu vou mostrar um pouco a configuração. Então, o DNS-64 teve que sintetizar a resposta e criou essa resposta que está aqui. 2001, DB8, 2.1, 2.FF, FF, 2.2.C0, A8, 102. Se eu pego esse C0 no decimal, é 192. O A8 é 168. Um, dois, ok? Essa é a direção de p o endereço de IP, que tem o web server, o servidor, agora, nesse momento. Vamos mostrar rapidamente o Binds. que eu olhei a lista de acesso como deveria, mas basicamente o que está acontecendo aqui com o Bind? Todos sabemos que é um servidor DNS. Ele está dizendo que quando cheguem equipamentos desta IP, de qualquer um do 2001, 2.db8, 2.1, ele vai sintetizar com isso. Se ele... Mostra isso, vai fazer o um match com o que fizemos no Saiga. Mas eu, me interessa que vocês entendam o conceito disso. Tudo que ocorra no mundo IPv4 only, ele vai responder desta forma, adicionando aqui os 32 bits do endereço IPv4. Vamos fazer se temos sucesso. Levanto o Taiga, um endereço IP que já deu o mesmo, 2008, 2008, 2012, aqui vemos o ping correndo. Ping pv4, costa, está respondendo perfeitamente. Vamos fazer com o web server, diretamente. Porque já não temos tempo. Vamos ver. Eu não, não tendo a testar o laboratório, mas vamos ver. Vou colocar o Taiga, o IPv4. Ipv4.acostasite.com. Olá, LACNIC39, sou um web server triste porque apenas tenho IPv4. E aqui vemos, no log do Apache, o registro que me ofereceu, está dizendo que entrou um equipamento no endereço IP 192.168.255.250, que se vemos o mapeamento do Taiga, vai coincidir 255.250, lembrem. Bar, log dynamic.map E vem aqui, o que estamos vendo aqui? O mapeamento que Taiga fez até agora. Está dizendo que o equipamento com IP, o IP 19268255250 ofereceu essa 8, 1683488237. Em que momento o Taiga fez esse mapeamento? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, pergunta de alguma das duas partes. Por favor, se aproxime ao microfone e se apresente também. Alejandro, você mostrou o Contec? quando fez o Face 4, onde, quando tira a parte IPv6 e, e a web da IPv4. Você mostrou agora, porque eu não vi essa parte da configuração do router. Porque vimos o DNS, mas não essa parte. Sim. Isso está aqui, nesta última parte. O que está acontecendo nessa linha está dizendo que quando o destino seja barra 96, que é o mesmo, barra 96, que vai devolver o DNS, vai mandar pela interface NASA 64 O Taiga sabe que ele, o que interessa entre nessa interface deve tirar o barra 96, ficar com o PV 4 e tirar pela interface saliente, onde precisa enviar. Essa é a ordem, e muito obrigado pela pergunta. Na 64, um mecanismo que é muito bom, mas o que me interessa aqui é que vocês entendam os conceitos, porque o que vamos ver à tarde tem muito a ver com isso. Então, me interessa que os conceitos estejam sólidos. E é isso, alguém tem alguma outra pergunta? Vou olhar o zoom. Alguém pergunta: existem diferentes rangos ou partes de IPv6 privados, igual que em IPv4? Esta pergunta não tem nada a ver com o tutorial, mas não existe essas faixas. Iguais, o que se, a, se assemelha mais a uma, um endereço IPv4 uhum. seriam as, os endereços ULA, e, o endereço local único. Muito, é tá... E é possível trabalhar com isso. É isso ok. Para, para Gostaria de convidar a todos para o almoço. É, favor, Vamos ter que voltar às duas da tarde. O almoço será de 1 a 2, estarão nos salões 5 e 6. Pelo que eu entendo, é saindo aqui à esquerda. Na sala 5 e 6. E almoçamos até as duas da tarde. Muito obrigada. Esperamos a todos.